salve galera muito boa noite sejam todos bem-vindos ao canal pixel quebrado hoje é dia 9 de fevereiro de 2021 e vamos continuar com a nossa campanha de days gone aqui na versão do playstation 4 e antes de mais nada não se esqueça de se inscrever aqui no canal de seguir o canal de ativar as notificações compartilhe com os amiguinhos e também se você preferir depois assistir lá no YouTube enfim nas outras plataformas fique à vontade Ok Uh, também estou no Instagram e no Twitter Se quiser bater um papo é só procurar por Pixel Quebrado Que você me encontrar lá A gente pode bater aquele papo maroto Sobre o que você quiser, claro, né? É, vamos lá, continuar, cara Por aqui... oh. que... O que tá sem áudio? Ah, tá com áudio sim Achei que tava sem áudio Vamos lá, mano, vamos... Deixa eu só fazer um... Deixa eu ver aqui. E aí, Otávio. É, Otávio. É o seguinte, cara. Explicando pra galera que vai assistir essa live. Bom, se vocês perceberam pelo título, eu mudei. Não estou indo pra serraria. casa né? É, ser, serralheria, né? Enfim. Eu vou ter que fazer... Vou ter que melhorar o meu personagem, cara. Então é o seguinte. Eu vou fazer as missõezinhas aqui. É... Vou fazer as missõezinhas, cara. Não dá pra... Não dá pra ficar, não consigo enfrentar a horda, porque o meu personagem, ele não tá carregando 100%, é... Ele não tá bom, é isso. Enfim, tô aqui matando as hordas, falta pouco pra mim, ufa, tudo nós Eita, noizinho. tá, você tá melhor que eu, cara. Na verdade, se eu colocar minha filha pra jogar aqui, ela... Que acontece isso Você vai conseguir Otávio, você é um cara Embaçado Olha o ursão ali ó. Brisa life Tchau Não vou você nem ferrando Mano, por que encontrar a horda, mano? Não quero encontrar a horda, mas por que que tu tá... Tu... Ah, tá aqui, ó. Não posso deixar nenhum escapar vivo. bando de estupradores e assassinos... sei, é que falta eu fazer isso mesmo. É que eu não tô bem aqui, cara. eu consigo criar os bagulho, mano. Eu quero ter mais. Mais espaço. A Ai caraca! Ei, é Só tá eu? O é louco? E aí Douglas, beleza? O louco mano, urso desgraçado hein? Caramba velho! Eu ali, matando os maluquete de boa, vem o urso e dá aquele crawl por trás. Ai, ai. Oxi. Vamos lá, tentar de novo, né? Cadê o urso? Eu preciso matar todos. Todos esses filhos da puta assassinos. Vamos lá, vamos jogar uma granada no meio, dos, no meio de todo mundo ali, ó. Ai, caraca, tinha um maluco aqui, ó. Preciso dar um fim nisso. Tem que ficar esperto com o urso, né? Mas que merda! Anda! Olha ah, só isso! Ah! Ehi, sono Ele já era. Quando morre geralmente eles somem. Ah, entendi. Achei que eles ficavam aí atazanando. Ali dentro, mano, filho da mãe, anda, anda, merda, toma, é isso aí. vocês têm é, eu imaginei da próxima vez que armarem uma emboscada não mexam com o cara errado bom é isso aí eles parecem do tipo que teriam um abrigo subterrâneo né ok Eles não tem perigo um subterrâneo, não, hein? Acho, né? Pra cá investigue em buscada do lago. Burley é tô investigando, né? Só que aparentemente, aqui será que tem alguma coisa aqui, mano. mas então eu acho que eles não têm, cara, abrigo, apesar que ele falou, né? Bom, dentro da casa não deve estar, né? Com certeza não. Que eu me lembro, lá em cima. Eita. Então... Boa noite. Saco. Nossa, mano. Que maravilha, hein? recompensas que susto mano Tô procurando a região vermelha do mato sim senhor achei que ele tava pra cá ó Aqui abri isso, tá aqui. Bora daquela aquela fuçada. Deve ter nada aqui, né? Cheio de barril ali na cerveja, hein? Opa! Um mapa. Parece que marcaram muita coisa nele. Disponível. O que que é? Ah, fabricação disponível. Hospital de até de foco. Ah, lembra que falei de matar a horda e equipamento para ganhar habilidade? Realmente não, não são todas mas não Entendi. Temos aqui. Como fazer? Eu, ac okay, tá, okay. eu acredito. acredito porque teve umas que eu matei e não aconteceu nada. vamos dar uma dormidinha aqui para dar aquela salvation. Oh, só vou descansar os olhos um pouco. Acho que vai ficar de noite, né? Pronto pra voltar pra luta Será que ficou de noite? sair fora, então. Eu estou aqui. Horda da estrada. Vamos tentar pegar essa horda, cara. Posso dar uma dica para matar as hordas sem usar muita bala? Claro. Filhão, você pode falar o que você quiser. Opa! Игорь! Caraca Ai, tô sem bala, mano Ai, que bosta aí, ó, tá vendo? É uma merda, cara Não consigo matar esses bichos malditos, mano Que cara. Que bosta. Gastei, gastei tudo, tá vendo? Que caramba, viu, mano? Olha lá viu, que, é o jeito que os cara caíram aqui. Tinha um cachorro aqui, né? Matei a ordem e não deu nada de que saco, né? Viu? Não lembro nada de. Como é que falar, De habilidade. Putz, que. Filho da mãe. Que isso aqui, mano? Tá as orelhas, né? Eu montava em quatro, cara. E não conseguiram matar. Jogou um trator, né? Dentro da caverna. Eu vi lá. Eu vi o que você disse você não matou ela tudo não. Ah. Para que matei? Mano, tá uma acabando ali, cara. Vou dar, uma... Vou dar uma olhadinha para casas ali, para ver se tem alguma coisa. Ei, vem essa faca. apareceu de matador de ordem quando você matou. Putz, não prestei atenção mano caraca cara mas eu me matei mano de matar os caras eu dei uma, eu dei uma despistada deles né Fiz eles meio que se fragmentar Olha, eu vi um bagulho ali nessa casa hein? Epa Ah, é Os Lagartixa, né aí ah, não vale não tá caraca aí é uma bola hein e amancado é olha a mancada hein meu olha e o louco bicho eu não fiz nada me matei ali gastei gastei só munição ai Caramba, uma parte de gente aqui, mano Como assim eu não consigo pegar as coisas? Se eu não tenho nada pra criar? Tá pequeno. Querosene. A querosene aqui, ó. Caramba, viu, mano? É bom pegar isso aqui, né? Pega aí, Fito. Vamos ver aí. Ok. Pode ser bomba remota, mano. Trator também dá. Vou ah, fazer uns três aqui. Beleza, né? Pelo menos fazer é alguma coisa, né? Olha a galerinha também. Tá tá... Já tá nós aqui, né, Otávio? Ah. Bom, vamos catar a moto. E sair fora. Desgordo aqui, mas tô ligado. Otávio oh, vai lá, relaxa, é nós. olha uma olhada no mapa. A gente já veio aqui. Cara, essa horda aqui tá com cara de ser grande matador de horda. Essa horda tá com cara de ser grande. O que é esse aqui? Marcador histórico. Que é o que? Ponte do controle da Nero. Já vim aqui, né? Então vamos aqui para ver. E tá. Vamos ver. Vamos, vamos, vamos buscar aquela horda lá. Vamos catar uns fitinhos aqui ó. Mano, eu já tinha Se eu, eu falar um negócio pra você, cara Eu acho que eu já tinha Destruído isso aqui, mano Eu tinha eliminado isso aqui, cara que belo bando de estupradores, latores assassinos. Estão fazendo o que aqui, hein? Procurando um alvo fácil. Devia é ter o silenciador, né? Acho que vi alguém ali. Caraca, me ferrei, entrei numa enroscada, lascada aqui, hein? Fala, Anderson, tudo bem? Ô, oh, cara, deixa eu até dar uma pausa aqui. Caramba, Anderson, muito obrigado pelas estrelinhas. Valeu, amigão, obrigado. Opa, valeu, mano. Deixa eu dar um... Ô vale... oh, caramba, bati Valeu, mano. Obrigadão, cara. Ia ter aparecido aqui, ó. A... a notificação aqui, mano. Não sei por que não apareceu, mano. Obrigadão, hein? Não sei se você tá aí ainda. Oxi! O maluco sumiu. Tô falando esse game também dá umas bugadas. O cara... Cadê o cara? É, Vamos ficar de boas Não precisa ser Não. assim ah, é. Mata ele ah, ah. Preciso de ajuda Já era Mano, que casa da hora essa aqui, hein Peraí já foi? Já foi todo mundo. Essa foi. Oxi, quem Eu que você tá falando Cadê? Tá em cima da casa, quer ver? Tá lá em cima. Eu só acho lugar pra subir aqui. Tá aqui, mano. Tem aqui de bom. Tem nada. Sh. Olha isso mano. Tem um urso aqui fora. Não dá pra fabricar nada Tem um urso aqui fora mano, que merda Não é não Quebrador Cadê o cara? Poxa, não ganhei nada. Olha, que isso. Olha, caramba, mano. Muito chato de matar esse cara. Não ganhei nada. essa marreta não tá não tem nada aqui mano? mano eu preciso de cano eu preciso de querosene eu preciso de querosene Oxi, que isso? Ah. Eu já tinha vindo aqui já, mano, se não me engano. bomba de proximidade, isso aqui não, deixa eu ver aqui, não, não vou fazer nada, sai fora, Caraca, eu mexi a malta longe, hein? Mano, eu não estava aqui, mano. Ali é a horda. Mas não posso entrar na água. Ih, cara. Eles devem estar na brisa aqui, né? Já que não, não estou escutando barulho nenhum, cara. Acho que deu um bug no jogo então, de novo. É isso mesmo, deu um bug no jogo. rossi não oh, deu bug mesmo eita nós nice. tá na vida, hein o oh, cadê a ordem aqui mano E aí, isso encontra a horda. Ai que louco! E existe isso, mano. Existe da pau nisso. Nossa, é três, né? Ah. Vamos para essa aqui ó. só para ver nós devem ter se juntado. Ah, e aqui é a parte da caverna, né? esqueci que é aquilo lá. Nossa, aqui tem um monte de... vamos... vamos entrar só pra morrer só para ver Minhas é loucas, tu viu uma parte de bicho, cara? Ah, vou ter que... ah, nem ferrando, mano. Vou entrar nem ferrando, eu não tenho, eu não tenho arma pra isso, não, mano. Te falar viu 8% cara falta muita coisa para mim aqui hein? cara vamos lá no, no acampamento do do Pope. tá muito longe aqui fazendo pelo mic hein Vou até fazendo do pouco aqui para aqui aqui tá um caos mano para comprar mais munição mano Que eu já vim acho que é aqui né não Cadê? Ó, oh, infestação, horda, inteligência, não descoberto, colecionáveis, fibrologia. Aqui. Vamos lá, mano. Olha os caras de moto ali, ó. Aqui é a serraria É né O que foi que aconteceu aqui? Ah, acho que vale a pena dar uma olhada. Não, não, aqui. Eita, deixa entrar. E, e aí? E, essas recompensas, e aí é claro. Como vai a vida na merda? E aí Jazzy? <risos> Como é que vai a vida? Ok então aí? Fica esperto Trouxe algumas recompensas? E sim, ela é mais minha Parecia que tinha menos comida nas porções de hoje Deacon, e aí? Demo. Vou mexer com as munição. Posso fazer alguma coisa por você? Eu vou arrumar essa arma para você numa boa. Precisa mesmo disso. Agora os frenéticos não vou mexer com você. Beleza? É nós, né? A arma Besta, né? Amo. A plus. com essa aqui mesmo, cara. Você já viu um. Como é que está? Volte sempre. Os frenéticos grandes. Te vejo por aí. Deus e aí, D? De... Quebraduras. Como é que tá, Manny? Ok, cara. Precisa abastecer? Precisa abastecer? Dou uma arrumada nela pra você Enfim, a gente deu de cara com... Até mais, Dick Dickon St. John moto, pelo... E aí, irmão? como é? tá o comércio de armas? Isso é tudo que eu tenho hoje Bom... É isso, né? Por hoje já deu. Vou ter que fazer nessas missões, até conseguir alguma coisa melhorando. Amanhã voltaremos. Amanhã é quarta-feira, estaremos de volta aqui no mesmo canal, no mesmo horário. Espero que vocês estejam aqui amanhã para curtir mais um pouco do The Gone, beleza? Turma, muito obrigado. Valeu aos novos seguidores. Valeu aí pelas estrelinhas também de hoje. Forte abraço, bom descanso. Valeu, Otávio. Abraço. Que isso? O cheiro é horrível. Eu sei. Nossa, não dá pra fazer melhor. fala Matheus, nossa cara, pode mandar cenas, pode, nossa, falou irmão, cara, agora, tu é fraco 50 minutos, não posso fazer mais Matheus, é, é... É, o... é, o horário que eu consigo, cara, é, agora que eu vi que tinha mais mensagem aqui, mano, tava olhando a mensagem do cara, tava travado lá, amanhã estaremos de volta, mesmo horário, mesmo canal, quem sabe um pouquinho mais cedo, para dar um pouquinho mais de ah. tempo, beleza, Forte abraço, bom, tá bom descanso, sim. valeu gente, brigadão, é nóis, tamo junto, valeu.